E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Marco é, Hoje é sábado, último dia do ano E a gente vai terminar o, o tão esperado quinto boss do Natal, né cara? Que é aqui o, o Mago Noel Finalmente o, o nosso camaradinha impostor vai pegar no cajado do, do Papai Noel, cara Bora lá? Ó cara, já vai se inscrevendo no canal Dá um like nesse vídeo aí para dar aquela força E bora conferir isso aqui o que aconteceu aqui? Não consegui cuidar, é, não conseguiu cuidar das coisas sem mim. É, bora lá contar ele sobre o pé. Os níquel. Esta arma é um aspirador de pó mágico. Ridículo. Quanto mais eu aprendo sobre ela, menos eu entendo o que fazer. Se o atacarmos, perderemos nossa magia. Como assim? A gente tem que atacar, não? Isso mesmo. Mas também é verdade que um ataque direto é o que o inimigo menos espera. Se atacarmos todos de uma vez, a super arma não vai aguentar o poder que absorve e vai explodir. Tem certeza? Claro que ele tem certeza. Ele é um mago caramba. E mais uma coisa, amigão. Para você ficar tranquilo, eu descobri que pés de Níquel tem umas comportas de energia. Agora eu entendo o que são. Plano B em caso de sobrecarga? <risos> Exatamente. Se destruirmos essas primeiro... Com certeza a arma não vai sobreviver a um ataque direto. Pelo menos às vezes é bom trabalhar com alguém competente além de mim. Cyber, leve a gente até as comportas de energia. Eu acho que o mercenário Noel não vai gostar disso não, velho. Vamos ver lá onde é que é. Mano! Tive que juntar muito negocinho, muito enfeite pra poder pegar essa missão. Aqui, mago Noel. Bora lá. Vamos ver... 55KM, vamos nos hidratar aqui né, ficar preparados hum. Beleza Desta vez, não vamos fazer do seu jeito, mas do jeito inteligente Alguns ficam para trás, cuidando do perímetro para que ninguém escape para contar pé os níquel sobre a sabotagem Você pode escolher dois ajudantes para a batalha, quem serão? Pode ser o São Noel e o Cyber Noel. Ou o Comerciante Noel e o Noel das Cavernas. Eu prefiro o Urção. Vamos lá? E agora, cara? Vamos pegar o Curvation. Estamos aí com as Armas da Morte. Bola de Energia. Aqui. Bola de Energia. Tem 8.400 de vida. Portão Trancado. Boneco de Neve Atirador. Caralho. Leo. Mano, ó. A bola de neve. ela, A bola de energia, ela não dá dano. Mas ela tá com exclamação aqui, velho. E tem dois despertadores. Ô, oh, mano, os caras começaram a fazer barulho aqui. Bora dar um corte no vídeo. Esperar eles parar. Duas horas depois. Tá foda, mano. Tem um serralheiro ali barulhando pra caralho. Enfim, esse despertador que tá me preocupando pra caramba, mano. Eu vou me movimentar para cá. E eu vou tentar matar esse boneco de, le... de neve logo, tá? Bora finalizar o boneco de neve. Ele é o que dá mais dano. E ele já morreu. Agora eu não sei o que eu faço, cara. Eu vou ter que quebrar essa bola, eu acho. Eu... É quase certeza, velho. Vamos ter que matar essa bola de energia. Bora encerrar o turno aqui e ver o que vai acontecer. Cyber Noel se movimentou. O São Noel... Eu vou deixar o covo aqui escondido Pra ser um, um crum Ai Invocou aqui uma porcaria mano. Pô, Vou ter que tacar cabo desse bicho Aí, demos o cabo dele Agora vamos pra cá Olha só Tá carregando uma porra aqui, ó Olha como é que ficou o despertador Mano, isso não tá me cheirando bem. Não dá pra acertar mais nada. Mano, eu vou trazer o curvo aqui. É, não dá pra fazer porra nenhuma também com o curvo. Não dá pra atordoar também não... Ih, deu pra atordoar a bola, hein? Não, na verdade não atordoou. Cara, vai ficar invocando essas porcarias aí sem parar. E tá carregando alguma coisa ali, ó Olha só Não dá pra acertar o despertador Bosta Vamos ter que encerrar o turno Cara, o que, que vai acontecer nisso aqui, bicho? Aí, começamos a dar porrada na bola Beleza Trago o povo pra cá Eu espero que esse relógio não enche agora, tá? Tenho a impressão de que vai acontecer alguma coisa ruim Quando esse relógio encher e aí? Tomei um tiro, ele errou. Vamos lá, matar essa porcaria logo, antes que encha esses despertador aqui, velho. Que muito provavelmente vai acontecer algo muito chato. Beleza? Cyber Noel vai dar conta aqui desse cara? Não, não deu. que é isso, Cyber Noel? Ajuda nós. Bora lá, bate e traga o cloro pra cá. Nossa, tá invocando mais monstro. Tomou bastante dano. Hum, olha só. Que isso? Loucura leve. Chance de erro 90%. Caralho. É, não dá. Temos que passar esse turno aqui. Mano, pelo menos não foi tão ruim quanto eu pensei, tá? Não foi tão ruim quanto eu pensei que seria Acertamos a cegueira Não vai fazer nada nele, né? Mas pelo menos tirou um pouquinho de vida Ó, o contra-ataque tá funcionando O contra-ataque pelo menos Eita, meu curvinho Matou meu corvo. Cara, eu vou tentar com a minigun. Vai que eu acerto Hello. Então bora encerrar Errou também, mano e Tá que invoca bicho aqui nessa porra, hein Ó, pelo menos tirou um pouquinho de vida dele ali, ó Deixa eu ver quando é que essa loucura leve vai passar No próximo turno passa, hein Bora aqui usar a pistola Errou Acertamos Beleza, encerra Estamos sem loucura leve Agora a gente vai mandar esse cara de vala Agora ele vai de bala. Tomamos um porrado aqui. Coitado do ursão. E aí? 980. Foi de bala. Base. Ganhamos. Eita, fuma atingido. Mas não vai dar nada. E aí? Ganhamos um pouquinho de loot. Vamos ver o que aconteceu. Grande luta, camarada. Ah... Vendo você, eu me lembrei de mim mesmo quando filhote. <risos> Como assim, quando filhote? Obrigado. Mas ainda temos mais uma comporta de energia. Onde que é essa comporta? Bora pe Primeiro pega o loot do chão, né, cara? Cadê? Missões. A toca. Vamos lá. Se grade, cara. Se gratis. Prepare-se. assim, ah. <risos> Engasguei agora. <risos> Ainda há uma segunda com porta de energia. Mesmo plano de ação. Escolha seus ajudantes, mas deixa aqueles que lutaram da última vez relaxar aqui em guarda. Então, vamos ter que escolher o comerciante Noel, né? Bora lá? Vamos pegar aqui o a raposinha, né? Raposinha. Beleza, aqui tá a bola. Aqui estamos nós. Então a gente já sabe que tem que ir direto pra bola. Bora lá. Andamos aqui. Não tem como acertar ninguém. Vou acertar esse cara aqui, ó. Só pra gastar um pouquinho de energia. Nossa, ficou com muita energia ainda. foda -se. Olha só. Caverna está indo. Raposinha, vou trazer a raposinha cá, com a gente. Cadê a raposinha? Não dá pra se mover, então coloca uma discração aqui, ó. Beleza. Deixa ela aí bonitona. O comerciante levou uma porrada, já tá invocando um chatice aqui. Cavernas apanhou também. E agora é minha vez de se movimentar. Pra... É, não dá pra acertar esse cara com a pistola, então também não vou fazer nada. Eu vou guardar a energia toda pra acertar essa porcaria aqui. Cerro. Matou meu ratinho caverna, seu doente Era pra você matar os Os bonecos de neve, fudido aí E, cara Vou deixar minha raposinha aí, tá? Deixar ela bonitinha aí, quietinha O comerciante levou uma porrada Eu levei uma porrada Essa porcaria foi curada Mas curada zero de vida, que doideira Olha só Chegamos, hein? Porrada total agora nessa puta. Ah, não! Por que, é que eu não posso acertar? Por que, é que eu não posso acertar ele, cara? O que, é que eu tenho que fazer aqui, tio? Eu não tô entendendo. O que, é que eu vou ter que fazer aqui, cara? Será que eu vou ter que vir pra cá? Mas no, no próximo turno, eu sei que não vai dar régua ficar aqui. Vamos deixar a raposa aqui perto. Se precisar dela, ela tá aí pra ajudar. É, eu vou ter que caminhar pra cá, hein? Bora lá. 100%. Dois tiros de minigun. E tá ok. Vamos encerrar. Eu vou tentar tirar o meu personagem daqui. Agora. Porque provavelmente esse round aqui vai... Ter aquela palhaçada lá de... Deixar o cara atordoado. Vamos trazer aqui a raposinha. Ah é, não posso atacar com ela quando eu faço invocação. Tô viajando. Deixa ela lá quietinho. Ó, oh, o cavernas tá lá atrás, mano. Eu nem vi ele indo pra lá. Matamos o cara. Ah, não. Eu fui atordoado já? Caramba. Então não adianta fazer nada, né? Gastar um PA aqui e... Sai de, Sai de perto não. Fica aí. Fica aí mesmo. Matou minha barata, cavernas. Era pra você matar os bonecos. Bora matar esse cara aqui que tá com meia vida. e não deu. Muito forte. Ah, beleza. Tá com os dias contados aí. Já tá chegando a hora que vamos derrotar esse cara. Todo mundo perdeu vida, meu Deus. Ainda bem que isso aqui não explodiu. Vamos lá. Nossa, Acertamos um tiro de minigun. Bora encerrar porque o próximo é certeza que a gente erra. Boa, o bonequinho de neve ali tá lascado. Agora a gente dá uma corradona nele. Ah, errou. Agora a raposa pegou. Deu dano? Não, não deu, hein? Cara, eu tenho chance de errar, mas vou tentar com a amiga. Eu Vou tentar com a pistola, né? Três, três tiros tem mais chance de acertar do que um só de minigun. Olha lá, okay, erramos um. Erramos dois. Ó, oh, pelo menos um acertou. Imagina aí, se for um tiro só de minigun e você erra. Você não deu dano nenhum. Ó, oh, cavernas deu bastante dano. E agora a gente mata ela. É impossível essa porcaria ficar viva. 172. Raposinha muito, muito fraca, véio. Não faz diferença. Esse round aqui, esse cara vai morrer. Ah não, minha raposa. Vai ferir meus pés tudo, cara. 128. Agora a gente vai na pistolinha. Matamos. Agora a batalha final, hein? Batalha final. Encerra. Oh, ho! Oh, oh. Ótimo trabalho. Já minimizamos os riscos? Espero que sim, o que vem a seguir É hora de dar ao Vácuo de Entropia de Péus Níquel Mais magia do que consegue sugar Vácuo de Entropia Essa é a super arma deles, meu Deus Oxi E ao... <risos> que <viagem? risos> Esse cara é retardado mano. Esse cara é o brasileiro véio. Sério Vamos ver o que tem aqui no chão Cata essas porra Ô, oh, vamos ter que curar o, o corvo aqui. Eu, eu vou usar o corvo, tá? Agora que alimentar ele e curar. Vou alimentar a raposinha também, só que ela não vou curar não. Ela se vire. Bora lá, né? Última parte da missão. Fizemos tudo o que podíamos antes da luta contra o Péus Níquel e sua super arma. É hora de enfrentá-lo. Bora lá, cara. ansioso. Será que eu morro? Impostor vai pegar no cajado agora, cara. Pegamos uma escada de gelo que leva ao subsolo. O lugar está repleto de enfeites de Natal carbonizados e caixas de presentes rasgadas. Vamos lá, descer as escadas. Ih, olha o bichão aí. Ah, olha só quem veio me visitar. Trouxeram presentes? Haha, <risos> não, não tem problema. Eu queria mesmo descobrir como minha arma suga a magia de criaturas vivas. Caralho. Vai me sugar, porra. Logo cedo, é meio-dia agora, mano. Você vai me sugar aqui em plena luz do dia. Que isso? Vou pegar o curvão. Cara, essas armas... Eu posso usar a bazuca, mas eu vou usar essas aqui mesmo. Caralho, velho. O que é isso? Ó, temos aqui bastante aliados. E temos duas bolas de energia. Tem essas torrezinhas aqui que eu não faço ideia do que, é que elas vão fazer. Mas eu acho que o jeito é a gente matar essas porcaria aqui, né? Bora lá, começar atirando. que é isso, cara? Será que é a arma dele? Provavelmente essa aqui é a arma. E aqui é o catalisador de energia, sei lá. e Puxa a energia Beleza, vamos lá, aos poucos detonar essas bolinhas. Péu níquel não é muito forte. Mas eu sinto que vai acontecer alguma coisa aqui, velho. Fui curado, hein? Fui curado. Eu vou trazer o corvo aqui. O ator do... Ah, não. Sei lá, velho. Vou bater normal. Bate normal. Agora eu trago o corvo para cá, longe de todo mundo. Olha, ele soltou um fogo aqui e essa paradinha jogou uma bola de neve que tirou 8 de vida. Que porcaria. Beleza, vamos encerrar, Demos um tiro de minigun. Que isso? Ah, mano, tomou o urção pra si, cara. O urção ficou dele. Eu não tinha percebido. Bora tentar todo o ursão aqui, mano. Pra ver se um efeito sobrepõe o outro. Eu não quero perder o ursão logo de cara. Deixa eu ver aqui. O ursão. Vai durar só um turno. Então, logo, logo o ursão tá de volta. Só que aí, se a gente ficar batendo nele, não vamos conseguir usar o ursão, né? Mano, vamos quebrar isso aqui. Isso aqui pra gente não ter chance de errar um tiro de minigun. Eu vou movimentar, porque quando eu movimento eu tenho mais chance de esquiva. E também aumenta o meu dano, pela habilidade que eu tenho. Cavernas! Pegou cavernas, cara. Ah, não. Para de pegar meus amigos. Bora que cegar o cavernas para ele não conseguir bater em ninguém. Ah, mas aí eu podia a vida dele também. Tomara que o Cavernas não morra. Ah, pegou o ursão de novo, cara. Pelo amor de Deus. Bora lá, detona essa porra aí. Vou me movimentar para cá. Olha só. Chance de esquiva aqui. Qualquer porcentagemzinha que aumenta é bom. Errou porque tava cego. Ainda bem que eu ceguei ele. Eu não vou matar o ursão, tá? Não vou matar o ursão, porque senão ele vai pegar outra, outro personagem. Deixa o ursão aí de boa. O comerciante não, é, não tá fazendo porra nenhuma, né, velho? Ah, não. Pegou o Cyber. O Cyber tem um dano desgraçado. Olha, essas porras não morrem. Caralho. Bicho bate forte. Hein? Bate forte nada. Não tirou quase nada da minha armadura. Cavernas recuperou. Ah, não! Matou cavernas! Caralho, foi matou cavernas. Puta que pariu, por que, que matou cavernas? Agora tem dois dominados, velho. Ei, lasqueira. Bora é ver, né? Ih, lá se vai o ursão. Tomei porrada, mas tá de boa. Bora aqui. Bate normal para dar mais dano. E vem para cá a E agora? Pegou o Comercentinol. Ainda bem que o Comercentinol é, um, é um bosta. Que não faz porra nenhuma. Detonamos já a primeira bola. Beleza. A máquina tá destruída para onde eu vou? Eu vou me movimentar para cá. E tamo... Safe por, por enquanto vamos encerrar. Comerciante não vai de base. Foi de base. E agora quem é que vai ser pego, mano? Mano, será que eu consigo bater no pé os nickel? Consigo, hein? Olha só. Mas não adiantou muita coisa. Não adiantou nada, na verdade. 100% de chance de acerto. Vamos nos movimentar para cá. Não consigo fazer nada. Serra. Tomei uma porradona do Cyber. Cyber safado. Cyber morreu, agora vai pegar o, o, o Mago Noel, cara. Só resta o Mago Noel agora. Não atordoa, né? Bora ver. Ficou atordoado, né? Bora ver se pelo menos o Magnoel a gente consegue salvar Olha só, mano Dava pra eu ter atordoado pelos níquel antes Ou não, né? Porque só deu pra atordoar depois que matei esse negócio daqui Vamos colar aqui Um tiro de minigun E um de pistola, provavelmente deve... Não, vai ser dois tiros de pistola Beleza Agora só resta o pé aos níquel. Safadinho. Bora lá ver se a gente consegue matar ele. Ou se ele vai correr de novo, né? Eu, eu acredito que ele vai correr de novo. Fui curado. corvão aqui, sinistro, batendo nele. Eita, errou. Mas ok. Por que meu povo morreu? que meu povo morreu? Por que, que meu povinho morreu, cara? Eu não entendi. Ah, mano. Esse cara vai fugir, velho. Ah, não, velho. Que isso? Que isso? Eu errei o tiro aqui uma roupa. Errei o contra-ataque. 90%. 105. E aí? Porra, Magnoel. Bate no cara, Magnoel. Matamos o Péus Níquel, porra! Bando de Papais Noéis imbecis. Péus estúpido, a máquina, vocês a destruíram. Enfim, não importa, não acabou. Vamos ver o que vocês farão agora sem magia. Como assim? Você de novo? Mas a gente não tá sem magia, a gente tem magia. Sobrou pelo menos o Mago Noel. você vai me ver de novo em seus pesadelos. Frost joga Pelsnic no ombro, tira algum detalhe brilhante dos esprostos da arma e sobe as escadas correndo pelo lado de fora. Persiga Frost. Ah, não. Acredito que ele fugiu com Pelsnic, mano. Um redemoinho de neve me derruba. Parece vir do nada. Levante-se e persiga Frost. Outra vez uma parede de neve me joga para trás. Não adianta. Frost é inteligente E agora está com a parte da super arma que sugou nossa magia Caralho Mas a gente não tá sem magia Pelo menos eu tenho minhas balas, né Saída daqui Ah não, cara Saí daqui antes de que fiquemos presos pela neve Estou pagando o preço por me envolver com você Como assim? Ah, o plano foi todo dele? O plano foi dele Agora tá pagando o preço por ter me envol... se envolvido comigo O que é isso, cara? Bom, ganhamos o Cepro? Não. Tem a continuação ainda, ó. Tem a continuação, cara. Derrotamos Pelsnic, mas o malvado Frost se apoderou de energia mágica que liberamos. Tenho que conversar com meus colegas papais noéis sobre o que faremos a seguir. Vamos lá. Tomar uma água aqui, cara. Sinto o traço da magia que foi roubada de nós Frost se escondeu em algum lugar próximo E está à nossa espera para contra-atacar Então vamos atacar Nós gastamos quase toda a nossa energia naquele vácuo Cair direto na armadilha de Frost não é apenas loucura, é suicídio Você está sugerindo desistir? Que outra escolha temos? Nossas contas já estão com saldo negativo ah, eu tenho muita bala ainda. Ah, que seja, vou ficar preso aqui com você de qualquer jeito. Posso sugerir um plano idiota também. E se redirecionarmos o seu portal direto para o esconderijo do Frost? Meu portal? É, aquele que você esteve esse tempo todo, gênio. Não temos energia para mais do que isso. E aí, quando você estiver no esconderijo de Frost, você só terá a si mesmo em quem confiar. Posso fazer isso sozinho? Ah, claro que eu posso. Como se houvesse outra opção. Certo, garoto? Cabeça erguida. Acho que você tem uma pequena chance. Decore a árvore uma última vez, enquanto eu preparo tudo. Caralho, mano. Quer dizer que agora eu tô sozinho, velho. Ganhei o um cajadão aí. Só que eu não vou pegar nele. Não vou pegar nele. é o cajado do impostor, né, cara? O impostor que vai pegar no cajado aí. Mano! E agora? E agora, cara? Precisamos de... 220. Temos 40. Acho que vai ser uns 3 dias pra pegar isso aqui. Eita, porra. Será que vai vir agora? Será que vai vir mais um ajudante? Acho que não, hein? Acho que o Mago Noel é o último. Mano do céu. Batalha fodida, cara. E é isso, mano. Chegamos ao fim de mais um vídeo, o próximo aí da, da saga do DR vai ser a batalha contra, sei lá, a última batalha, né, contra o Frost, já que o Pelznik a gente já matou. Não é possível que o Pelznik vai voltar, né? Porra, por que que a gente deixou o eu fugir, mano? Se ele tinha sido derrotado, eu não entendo. Que viagem, velho. Enfim, se inscreve no canal, curte o vídeo aí. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu, até mais. Bom final de ano, cara. O último, o último dia do ano é hoje, mano. Caralho, 2022. Pelé morreu. Guerra na, na Rússia e Ucrânia. Brasil perdeu a Copa. É, cara, é muita coisa, hein? Loucura. É, valeu. E até o próximo vídeo.